Amigos e amigas, agora vou cortar a caixinha da minha revista, inicialmente deve cortar uma caixinha, vamos cortar ao redor da linha contínua sempre, desta maneira... Cortando ao redor, tentando cortar com precisão em cima da linha contínua. cortando, tá quase finalizando, pronto o excesso pode fazer borrão, agora o principal você corta aqui na linha contínua interna, de um lado e de outro, de um lado e de outro, e agora é só dobrar na linha pontilhada da caixinha da minha revista de um lado e de outro sempre em cima da linha pontilhada Pronto, agora pegue a, a aba interna e coloque para dentro da caixinha da mini revista. Coloque a outra aba interna para dentro e está pronto a caixinha. Da mini revista, você pega a mini revista e coloca e está pronto a caixinha da mini revista, pronto. mini revista, página um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Pronto. Obrigado.